E aí galera, tá começando agora mais um... Não, mentira, não tá começando nada, porque a gente tá de férias. Acabou o nosso encontro aqui do Espírito Santo, o MS, e a gente veio um pouquinho tirar umas férias do I.E. descansar um pouco. Mas vocês podem esperar que daqui a pouquinho Chega vídeo novo pra você que tá muito legal, muito bacana. É, nossas férias vão durar mais ou menos uma meia hora. Por aí. Honda! Onda. Olha a onda! E aí depois a gente volta já com vídeos bem legais. Então, nos vemos no próximo Yeah! Yeah! yeah. Prepara, agora é hora do Iê é na praia. Três.